Olá, olá. Boa tarde. Quintas às 5. Cá estou eu em, em direto para responder a perguntas e para falar um pouco convosco. Um, tá, tá. É, é, um, é um acordo semanal que nós temos e um, estou muito feliz. Porquê? Porque este é o primeiro direto, o primeiro live que eu faço uh, sendo Angredor uh, Imobiliário. Olá, Rui. Bem-vindo. Um, e comecei esta semana, segunda-feira comecei como angredor imobiliário e um, está a ser uma semana cheia de emoções, boas emoções, felizmente há emoções boas e há outras não tão boas. Esta tem sido uma semana cheia de boas emoções e estou muito feliz com isso. Estou muito feliz por estar uh, como angredor imobiliário e a trabalhar uh, no terreno, a aplicar aquilo que andei a ensinar e andei a tentar... Uh, convencer as pessoas durante tantos anos. Olá, Mila, bem-vinda. E esta semana, esta semana eu queria, antes de começar a falar da dúvida que a Clara me, me, me colocou, a Clara me deixou na semana passada, que é uma dúvida que é muito pertinente, muito, muito, muito pertinente. Obrigado, Clara, por me teres deixado essa dúvida. E a dúvida é, o oh, Nuno, e quando os proprietários nos dizem, ah, e tal, mas eu também quero vender? E quem é ganhador imobiliário sabe que isto acontece e, um, e eu sei que isto acontece e, e vou falar sobre isso. Mas antes disso quero falar sobre, sobre uh, uh, uh, algumas dificuldades que eu tenho sentido esta semana e que eu acredito que outros uh, colegas, neste momento somos colegas, uh, sentem também, que é a dificuldade de gerir a agenda. Um, e, e se, se, se sentes esta dificuldade de gerir a agenda, um, diz-me o que é que fazes para isso, comenta, no, no, mete nos comentários o que é que, o que, é que, o que, é que utilizas, quais é que são as tuas técnicas, porque certamente será útil para outros que vão ver o vídeo agora em direto, aliás o vídeo live agora em direto, ou mais tarde vem o vídeo. Um, eu, eu acho que... Um, um, eu, tenho, eu tenho sentido que ao contrário daquilo que ensinava, sim, acontece-me também, tenho estado a reagir um pouco aos, aos pedidos. Não tenho, não tenho sido eu a dominar a minha agenda, antes tenho deixado que outros uh, dominem a agenda por mim. Isto é errado, é errado. já tomei consciência disso, já estou, já estou a criar blocos de tempo, já não estou a permitir que algumas coisas aconteçam dentro de determinados blocos de tempo. Mas é muito fácil, é muito fácil uh, deixarmos que uh, alguém mande nossa agenda. Alguém uh, determine que este é o horário para fazer uma determinada visita, ou este é o horário para falar com o proprietário, ou este é o horário para aquilo ou para aquilo outro. E não é. Vocês têm que de definir exatamente o que é que querem do vosso tempo. Uh, todos nós temos 24 horas por dia, não trabalhamos 24 horas por dia, uh, trabalhamos 8, 10, 12, depende de cada um, há pessoas que trabalham duas, três, quatro, ótimo, fazem muito bem, se tem um negócio a funcionar com duas, três, quatro horas, esse é o meu objetivo, Tenho de vocês não tenho nada a dizer de errado, só tenho inveja, porque eu quero ter o meu negócio montado e ter o, o, o tipo de resultados que eu aspiro, com duas, três, quatro horas de trabalho por dia. É espetacular. E, portanto, é isto que eu, que eu vos digo, que é, um, não deixem que a vossa agenda seja gerida por outros. Um, é muito importante definirem quais é que são os vossos blocos de tempo, é muito importante definirem quais é que são as, as, as, um, a, a calendarização que estão a vosso na vossa vida para poderem ser vocês a mandar na vossa agenda e não o contrário. 10 minutos por semana não, Rui. Tem que ser um bocadinho mais... por dia. Tem que ser um bocadinho mais do que 10 minutos. Uh, duvido que alguém consiga ter um negócio montado com 10 minutos. Mas, um, portanto, é, isto a mim tem-me acontecido. E eu ensinava sempre o contrário. Eu ensinava sempre as pessoas a fazerem as coisas, uh, uh, criarem a, um, a criarem a calendarização, os blocos de tempo e por aí fora. E esta semana deixei que uh, o, o universo, as pessoas, os proprietários, os colegas... O, a minha parceira, uh, controlassem o tempo. E não, não, não é isso que se deve fazer. Portanto, esta, esta é uma, é, uma, é, é algo que vos estou a dizer. Outro, outro, outro sentimento, Portanto, isto foi uma, uma uma curta lição que eu aprendi esta semana e que quero é partilhar convosco. A segunda lição que eu aprendi esta semana é não se envolvam em trampa com M grande. Porquê? Porque Há muita por aí, muita, muita, muita, muita, muita… Há muita porcaria que vai querer arrastar-vos para, a, para a, a, a vida deles. Normalmente são pessoas, são pessoas que têm vidas más e chatices e porcarias e um, estão mal com a vida e estão mal com os próprios e estão mal com a família e estão mal com tudo e mais alguma coisa e querem que vocês vão para o pé deles. Não vão. Não aceitem. Eu deixei-me deixei-me quase sugar para esse, para esse uh, Remoinho, uh, uma ou duas vezes. Aliás, houve um dia que me deixei mesmo ir pelo ruminho abaixo e não é bom, não é bom. Felizmente, me a é consciência disso. Uh, no final do dia disse disse a Elsa: "Pá, isto não vai voltar a acontecer. Não vou voltar a permitir estar o dia todo a lidar com, com esta porcaria uh, e portanto a partir de agora não quero." Não interessa ser é uma angarição, não interessa ser é um cliente que já tem, que já está em produção, não interessa se se pode representar muito, muito valor na, na na vossa carreira. Não vale a pena, não vale mesmo a pena. É a minha opinião pessoal, não vale a pena e mais vale dizer, pá, vai-te embora e, e, e eu vou lidar com outras coisas, está bem? E, e, e portanto acho que acho que é mesmo, acho que é mesmo isso que devem que devem fazer é um, Escolham aquilo que querem trabalhar, escolham as pessoas com quem querem trabalhar, escolham um, o, o negócio onde querem estar envolvidos. Um, imaginem que são uh, um médico um, e que têm um doente, que, ou um paciente, ou uma pessoa, ou, ou um cliente, os médicos também têm clientes, não é? Os clientes, normalmente, os médicos têm doenças. Se o cliente vai ao vosso consultório, senta-se na vossa cadeira e começa a... a explicar o que é que eu, o que é que eu vou lá. E de repente, se identificam qual é que é o problema, e portanto têm um prognóstico e vão uh, de, definir um tratamento para esse doente. E o que é que acontece? O cliente, o cliente que naquele caso é o paciente, diz, não, não, mas essa não é a solução, eu não quero ir por esse caminho. Eu vim consultá-lo mas eu não vou seguir a recomendação que você me está a dar, eu vou fazer aquilo que eu entendo. Eu vou tomar os medicamentos que eu, que eu quero, vou continuar a fazer uh, aquilo que eu acho que devo fazer e vou... Pera, venho, venho só aqui porque acho que devo vir aqui. Não faz sentido. Na medição imobiliária é igual. Não faz sentido um paciente, que é o cliente, uh, vir ter com um profissional que sabe o que está a fazer tem terapias, neste caso tem soluções de marketing, tem opções de, de, de, de promoção, divulgação de um determinado imóvel, ou até tem uh, um, opções de compra de um determinado imóvel e de repente o cliente é que está a determinar o que quer é fazer. O cliente tem a última palavra. E sim, o doente também tem a última palavra. O doente de, de, que tem um problema de, de um, cancerígeno, tem o, uh, o direito de não fazer químio, tem o direito de não fazer radioterapia, tem o direito de não optar por um tipo de, de, de tratamento. Tem todo o direito. Não pode dizer ao médico: as ah, coisas não funcionaram porque você recomendou-me uma coisa e eu não fui por aí. Um, Uh, e, e desculpem se, se, uh, se a metáfora, se a comparação é um bocadinho violenta, mas é a realidade. Uh, a venda de uma casa implica determinado tipo de conhecimentos que as pessoas uh, de, uma maneira, não, de uma maneira já não têm, implica determinadas técnicas, determinadas ferramentas determinados recursos que a maior parte das pessoas não têm e, portanto, não vale a pena o, o, o, o cliente, uh, uh, o cliente uh, querer uh, ser ele a comandar o processo se na realidade se na realidade o cliente não tem as ferramentas, não tem os conhecimentos, não tem a, a, a, a prática, não tem a experiência que tem o mediador imobiliário. E por isso, um, cabo-vos a vocês, com determinação, obviamente com respeito pelo cliente, dizer-lhes se não queres fazer assim, então não estás preparado para ser meu cliente. E está tudo bem, não, não, não estás preparado para ser meu cliente, não estás preparado para ser meu cliente, é só isto, é mesmo só isto. E há clientes que não estão preparados para ser clientes, continuam a achar que são, um, que são eles que devem determinar como é que o imóvel deve ser vendido. Isto não é ser cliente de medição imobiliária, isto é ser um trato próprio com alguém ali ao lado que utiliza as suas ferramentas para ajudar. Não, não, não vão para aí, meus caros, não vão para aí. Se querem ter uma carreira longa, vocês é que têm que determinar uh, o, que é que, o que é que é feito. Obviamente, o cliente tem a sua opinião, o cliente tem, conhece a sua casa, o cliente conhece o seu bairro, sabe quais é que são as mais-valias do seu, do seu imóvel e temos que trabalhar em conjunto. Isto é, se tivermos de trabalhar em parceria, é muito mais forte, não é? É muito mais forte fazermos esta, esta união para, para, para sermos reforçados. Mas não é o cliente que manda. Nunca pode ser o cliente a mandar. Se o cliente está a mandar, mas está numa posição que, que, que é uma, uma posição de de servir. E, e na medição imobiliária não é, não é aí que vocês devem estar. Desculpem, se estão, não é aí que devem estar. Uh, um cliente não vos paga 5, 7, 10 mil euros para vocês ouvirem o que é que, deve, que, é que devem fazer. Não, não é esse o vosso papel. Não é. Vocês não são a porteira que vai abrir a porta. Uh, e, se, e se são, tem que, têm que, que mudar de profissão. Ou tem que mudar de estilo. Tem que ter mais consideração pelo que, que estão a fazer. A profissão de uh, mediador imobiliário é muito importante, é demasiado importante para simplesmente uh, estar uh, ao serviço do uh, cliente e estar a ouvir aquilo que o cliente quer dizer, está uh, Já vi aí uns corações, já vi aí uns likes, se acham que é assim que deve ser, por favor, deem-me likes, deem-me corações, porque é, é bom para o meu algoritmo de Facebook e também é bom para perceber quem é que está a achar e quem é que está a concordar comigo. Não estou a ver corações, não estou a ver aí o thumbs up, por favor, dê-me dê esse, esse, esse feedback, é muito, muito, muito importante. Um, dúvida do dia. Quero uh, o proprietário, quer que obrigado obrigado obrigado a todos obrigado agora já estou a ver agora já estou a ver e estou muito feliz com isso obrigado a todos um, o proprietário quer um, fazer a venda mediada e ao mesmo tempo diz-vos isto foi uma uh, objeção que um, que olá, Isaura, boa tarde foi uma objeção que um, a Clara Ribeiro uh, da Remax Latina latina amadora, que é a Latina Conquista, me deixou na semana passada. Obrigado, Clara. Já agora, se quiserem escrever aí qual é que é a vossa mediadora, qual é que é a vossa marca, de onde é que estão, boa, para sabermos quem é que está aqui e de onde é que vem. É ótimo. Escrevam-nos comentários de onde é que são, qual é que é a vossa agência, qual é que é a vossa marca, para podermos saber qual é que é a nossa audiência. Clara, então... Um, a Clara perguntava-me, então, uh, Nuno, então e quando os clientes me dizem uh, que são que são, um, de, de, querem ser eles uh, também a vender o imóvel, como é que tu fazes? E eu um, tenho uma estratégia para isso, tenho uma estratégia para isso e é, é muito simples. Um, então, primeiro, quando vocês estão numa conversação com o com um proprietário e o proprietário um, vos diz, eu também quero vender o meu imóvel... Uh, a pergunta que vocês têm que colocar é porquê? Não é? Porquê é que, que aquele proprietário quer também vender o imóvel? Uh, é mesmo importante que vocês esclareçam isso com o proprietário. Porquê? Porque se não esclarecem isso, vocês não sabem... Eu só, para mim só há uma razão para que um proprietário queira contratar-me para fazer um serviço, pagar-me para fazer um serviço e depois queira ele também próprio vender o imóvel. É Ele não confia que eu estou a fazer o meu trabalho. E se ele não confia que eu sou fazer o meu trabalho, então o proprietário acha que ele deve também continuar a continuar a, a fazer uh, continuar a fazer ele próprio o, o serviço Uh, isso não é muito bom, não é muito bom indicador. Uh, é, é um indicador que não há confiança no vosso serviço, não há confiança no serviço do, do, do, do prestador do serviço de mediação imobiliária. E, e, e portanto, a pergunta que eu, que eu lançaria a um, a um, a um cliente nessa, nessa altura é, muito bem, senhor proprietário, então, se me diz que quer continuar a vender o imóvel, uh, é, é, a pergunta é, que porquê é que quer manter a mesma estratégia? Porque é que acha que a estratégia que manteve, que teve nos últimos 30 dias, 60 dias, 90 dias, 6 meses, vai ter resultados diferentes para uh, daqui a uma semana, daqui a duas semanas? Se não teve resultados até agora, o que é que o leva a pensar que o facto de contratar um mediador imobiliário, que sou eu, uh, e depois querer vender por si próprio, vai ter resultados diferentes? Um, Einstein dizia uma, tinha uma frase célebre que é muitas vezes usada e que eu uso também nas minhas formações, e que é a, a definição de insanidade é fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Pensem um pouco nisto, que é, eu faço sempre a mesma coisa e espero resultados diferentes. Faz sentido? Não, não faz sentido nenhum. Não faz sentido eu repetidamente ser... Uh, comer comida de gordo e esperar emagrecer. Não faz sentido. Não faz sentido eu não nutrir uma relação, seja ela pessoal, seja ela profissional, e esperar que a relação evolua e tenha um patamar diferente. Da mesma maneira, não faz sentido eu continuar com as mesmas práticas de divulgação de um determinado imóvel e esperar ter resultados diferentes. Não faz sentido. Então, se não faz sentido... Não faz sentido para este proprietário continuar, não faz mesmo sentido para, para este proprietário continuar. Esta é a primeira pergunta e, na maior parte dos casos, isto faz com que, o, com que o proprietário faça um pouco de reflexão e diga, naturalmente, sim, tens razão, de facto, eu estar uh, a fazer isto e de repente... Esperar resultados diferentes não, não, não, tem, não tem sentido nenhum, portanto, tu, ok, eu, não vou, eu vou respeitar que tu vais ter um, um plano de ação, um plano de marketing, um plano de divulgação e que vais trabalhar para promover o meu imóvel e que isso vai trazer resultados. Um, mas há clientes que, não, que isso não é suficiente e portanto tem que ir um pouco mais longe e tem que perguntar, ok, senhor proprietário, se neste caso eu vou utilizar o, o nome da Clara porque foi ela que deixou a, a, a, a, aqui a objeção que eu estou a trabalhar. Senhora Dona Clara, diga-me uma coisa, tem clientes em carteira neste momento que possa utilizar para fazer, para fechar o negócio? E o cliente vai responder sim ou não. Na maior parte dos casos os clientes não têm ninguém. Acham, ah não, tenho um primo ou tenho um amigo que visitou ou tenho alguém que não sei o quê, tenho uma pessoa que voltou, que esteve cá a semana passada e que tinha muito interesse e disse que ia avançar. A pergunta que vocês têm que colocar ao cliente automaticamente é, senhora Dona Clara, então como é que se chama esse cliente? Na maior parte dos casos não conhecem o cliente, não têm contato telefónico, não têm e-mail, não fizeram nenhum seguimento e acreditam que, pelo simples facto de haver uma reunião, pelo simples facto de haver uma visita, que o cliente vai no futuro fazer uma reserva, fazer uma proposta para ir fora. É natural, as pessoas têm esperança, querem têm casa para venda, aquilo para elas é muito importante, é muito relevante, e elas têm aquela necessidade mesmo importante para elas de que aquilo se concretize. Mas não se vai concretizar. Nós sabemos, nós que estamos no, no, no meio, nós que somos profissionais e que passamos por isto ao longo de, de muitas experiências, para nós aquilo não é emocional, para nós é, é um caso específico e sabemos que aquele cliente provavelmente não vai avançar, provavelmente nunca mais lhe vai dizer nada, provavelmente viu aquela casa como viu outras 20 e para ele, cliente, comprador, aquela casa é só mais uma que, que, que apareceu e portanto não é significativa. Mas para o proprietário não é assim. Para o proprietário aquela é a esperança e ele agarra-se àquela esperança. Então a minha sugestão é que façam o seguinte. A minha sugestão é que façam o seguinte, se o cliente vos diz, olha, eu tenho clientes em carteira, eu tenho clientes em carteira e não estou disposto a dedicar deles, muito bem, o que é que podem fazer? Duas hipóteses. Hipótese número um, hipótese número um, conversam com o cliente e dizem, senhor proprietário, senhora dona Clara, vamos fazer o seguinte, tem a Maria que acha que vai comprar o seu imóvel, tem o Luís que vai, acha que vai comprar o seu imóvel, tem o João que acha que vai comprar o seu imóvel, muito bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos assinar um contrato de mediação imobiliária que vai começar dentro de 15 dias. 15 dias. Assinam um contrato para daqui a 15 dias. E você vai comunicar a essas pessoas que têm interesse que dentro de 15 dias vai ter um contrato exclusivo assinado com o Nuno Moraes Cardoso, com o Nuno Moraes Cardoso consultor imobiliário. E durante esse período, eu, o meu nome, a minha marca, a minha agência... Vai servir de pressão para que essa pessoa que você acha que vai fechar o um negócio, feche o um negócio a custo zero para si. Porque se ele fechar antes do prazo, você só tem que informar que afinal não vai avançar com o contrato de mediação imobiliária. É tão simples quanto isto. E eu estou a ajudá-la sem sequer estar a trabalhar para si. Okay? Esta hipótese número 1 e esta hipótese número 1 está a ajudá-la. A hipótese número 2... Um, entre colegas, e, e esta é a minha hipótese preferida, o que eu sugeria é, hipótese número 2, é a Senhora Dona Clara, vamos assinar um contrato de mediação imobiliária hoje. De uma maneira geral, os contratos de adesão, como são os contratos de mediação imobiliária, têm um período de reflexão de 14 dias. A lei não prevê esse, esse período de reflexão para a medição imobiliária. A medição imobiliária está excluída desse, desse, desse período de reflexão. No entanto, eu posso dar-lhe esse período de reflexão. Posso, eu, enquanto uh, imobiliário, enquanto mediador imobiliário, posso dizer-lhe: a senhora tem direito a esse período de reflexão, porque eu lhe dou esse período de reflexão. E eu vou dar-lhe esse período de reflexão. E porque é que esta opção é melhor do que a segunda? porque do que a primeira desculpem, porque eu posso imediatamente começar a preparar o trabalho e a divulgar o seu imóvel eu posso desde já começar a trazer novos clientes a trazer, a divulgar o seu o seu o seu o seu o seu património a sua propriedade junto de de, de compradores que estejam verdadeiramente interessados em fazer negócio, eventualmente até ter propostas acima do valor daquelas que, tem, que os seus interessados podem, podem, podem fazer, e assim vai, vai fazer com que tenha mais vantagem. O meu compromisso é que se durante este período de 15 dias uh, existir um cliente seu direto que esteja disposto a avançar, então nós consideramos que este, este, este, este período de reflexão existiu e que não vai haver o nosso contrato e você faz o negócio livremente. Mas a, a probabilidade em 99% dos casos, se calhar mais, se calhar em 99.9% dos casos, o que vai acontecer é que não acontece nada com os seus clientes anteriores porque na realidade eles não existiam, era uma mera ilusão que tinha na sua cabeça, era, uma, era um cenário uh, muito, muito uh, era quase uma utopia que tinha construído achando que aquele cliente ia comprar. Não é assim que as coisas funcionam, não é assim que as coisas funcionam. E por isso eu digo, é vantajoso para si assinar um contrato de mediação, já, tem este período que é uma, uma espécie de um período de carência, de 15 dias. No fundo, se pensarem, e agora estamos aqui, a, não, não, não estamos aqui a argumentar, estamos a, estamos a pensar entre a opção número 1 um e a opção número 2, é igual, a, a única diferença é que eu, em vez de assinar um contrato, hoje é dia 21, não é? Uh, hoje é dia 21, eu em vez de assinar um contrato para hoje, com período de carência de 15 dias, assino, uh, uh, uh, aliás, em vez de assinar na opção 1 um, um, um contrato que começa no dia 4 ou no dia 5 de, de junho, eu estou a assinar um contrato hoje e estou a poder carregar o imóvel no sistema hoje e estou a fazer buyer match hoje e estou a contactar colegas e parceiros hoje e estou a possibilitar e a atrair negócio hoje. Portanto, estou também a ajudar o cliente. Estou a ajudar o meu cliente porque Estou a ajudar o meu cliente porque estou-lhe estou a antecipar, estou-lhe a criar mais oportunidades de venda. E mais, se de facto existe um cliente comprador interessado, em fechar aquela venda, o cliente vai se sentir pressionado. É ou não é? Imaginem. Vocês têm, têm um... Agora imaginem que não estão no mercado imobiliário. Imaginem que uh, estão uh, a negociar uma uh, compra de um imóvel com um particular qualquer. Esse particular está sozinho, está a, está a tentar vender a sua casa... De forma isolada, não tem apoio, não tem um profissional a assisti-lo e vocês estão no processo de negociação. E, obviamente, é natural, é, é, muito, é natural, não, ninguém, não estou a julgar ninguém por isto, um proprietário que, perdão, um comprador que está em negociação direta com, com, com um, um proprietário quer comprar pelo preço mais baixo possível. O proprietário quer vender pelo, pelo valor mais elevado e o, e o comprador quer comprar pelo preço mais baixo. E este é o grande problema da negociação. O, o papel do mediador é fazer com que o comprador pague o máximo possível e o proprietário venda pelo menor preço. E se nós conseguirmos chegar, nem que seja a um ponto de entendimento, temos o um negócio. Se não conseguimos chegar a este ponto de entendimento, não há negócio. Porque se ficar mil euros acima um do outro, se o proprietário ficar mil euros a pedir mais mil euros do que o comprador está disposto a, a oferecer, não há negócio. Não há. Então sempre desconto isto. E quando um, quando um comprador está sozinho com o um proprietário, tem muito mais força negocial. Agora imaginem isto. Imaginem que entra um mediador uh, no processo. E este mediador, e obviamente eu represento a Remax, e porque falo em nome da Remax, mas qualquer mediador cresce força a este processo. Eu, enquanto mediador da Remax, entro e digo assim, olha, senhor proprietário, a partir deste momento eu estou a representá-lo, ok? Uh, e portanto, este comprador que você está a negociar, Agora tem esta concorrência que é, eu vou trazer mais, mais interessados, eu vou pôr mais atenção no seu imóvel, eu vou fazer com que haja mais pessoas a saberem que o seu imóvel está disponível. E isto vai fazer o quê? Vai fazer com que haja mais interesse no imóvel e com que aquele comprador, se estiver mesmo interessado, tome uma decisão mais rápida, tenha menos capacidade de e, portanto, tenha menos interesse em, em baixar o preço. Ou seja, eu, enquanto mediador, neste processo, estou a fazer um favor ao proprietário. Portanto, voltando atrás, quando o proprietário vos diz, ah, mas eu também quero vender. Número um, porque é que quer continuar a fazer as mesmas coisas para ter os mesmos resultados? Não faz sentido. Se continua com a mesma estratégia, vai ter os mesmos resultados? Não faz sentido. Número dois: ah, mas eu tenho um primo, um amigo, já bateram aqui à porta, não sei o quê. Deem um prazo. Ou assinam o contrato para daqui a 15 dias e durante aqueles 15 dias o proprietário tem que fechar, os negócios têm que fechar e a partir daí nova vida, somos nós que que promover o imóvel, ou então façam o que eu recomendo, que é a opção número 2, que é igual a um mas com, com uma roupagem diferente, que é assinem logo o contrato e deem um período de carência ao cliente de 15 dias. É igual, só que vocês têm a oportunidade de logo de começar a promover o imóvel, têm a oportunidade de logo de... Trazer clientes. Tem a oportunidade logo de servir o cliente. E a pergunta é, ah, então, mas e se de facto o cliente depois fecha o negócio com o Manel, ou com a Maria, ou com o João, ou com a Luísa? A mim, nunca me aconteceu. Nunca. Nunca, nunca é zero vezes. Zero vezes. Eu estou no mercado imobiliário há 18 anos. Nunca me aconteceu. Já estive já tive envolvido em, não sei, 2 mil, 3 mil transações, não diretamente, obviamente, mas pelas equipas que eu geri ao longo deste tempo. Nunca aconteceu. Zero. Sabem porquê? Porque isto não acontece. É mentira. É, um, é uma ilusão da cabeça dos proprietários. A única coisa que vocês têm que trabalhar é um reforço de confiança. Confiem no vosso trabalho, confiem no vosso profissionalismo, confiem nas vossas ferramentas. É tão simples quanto isto. Não têm que enganar o proprietário, têm que ter confiança naquilo que vão fazer. Obviamente têm que ter um plano de marketing, obviamente têm que ter uma estratégia, têm que ter um cronograma de atuação. Claro que sim, mas quem tem isso tudo não tem que ter medo de 15 dias. Não tem que ter medo que o proprietário de repente feche o negócio com o Manel ou com uma, ou a Maria que andava lá a bater à porta. Não acontece. É, a mim nunca me aconteceu em 18 anos de atividade. Nunca! Se vos acontecer a vocês, é um grande legal. Mas, mas a pergunta é numa mesmo que aconteça, quantos outros proprietários é que vocês ganharam Quantos outros proprietários é que vocês serviram? Quantos outros clientes é que vocês ajudaram por terem esta postura? Por respeitarem o cliente, por respeitarem aquilo que é a sua vontade de tentar um pouco mais, a sua vontade de, de facto, fazer, de, de ter o máximo possível daquilo. Um, acho que têm tem, tem tudo a ganhar com isso, têm mesmo tudo a ganhar com isso. Um, e acho que é, que, é, que, é, que é isto que eu tenho que vos dizer só ver aqui nas minhas notas um, se há aqui alguma coisa que, que vos devo dizer mais não, um, de, de facto é, era isto um, portanto, não tenham medo dos proprietários que dizem, ah eu também quero vender enfrentem com tranquilidade com objetividade, perguntem aos proprietários porque é que querem fazer isso e sigam esta metodologia um, são 5h30, o o novo modelo são, é um modelo de 30 minutos, um modelo de 30 minutos que, que serve para, para vocês não ficarem fartos de me ver, fartos de me ouvir e ao mesmo tempo para poderem uh, incluir-me na vossa semana. Quintas-feiras às 5 estou cá, deixem os vossos comentários, deixem as vossas dúvidas, deixem as vossas perguntas um, e uh, tenho muito gosto em, em, em estar aqui. Neste momento, como sabem, estou como angariador imobiliário, não como... Não como como gestor de equipa, não como diretor da agência. Foi uma mudança de carreira que aconteceu e que anunciei a semana passada. Começou na segunda-feira. Estou muito, muito, muito, muito feliz por estar como engariador. Estou muito feliz por estar a trabalhar com a, com a minha mulher, com a Elsa, e, e estarmos os dois aqui a servir todos os, todos os clientes. Uh, foi um enorme prazer estar convosco aqui. E na próxima semana, quinta-feira, às 5 Castrei. Está bem. Estejam vocês também. Tá? Obrigado. Até já.